Da literatura ao mundo das telecomunicações, do direito à informática, sem esquecer as atualidades. Nestas prateleiras estão livros, páginas, letras que se escondem por trás da burocracia de um ministério. São cerca de 2 mil títulos na Biblioteca do Minicom. Aqui tem obras sobre rádio, televisão e telefonia, matérias que são o foco do trabalho no Ministério das Comunicações mas também há lugar para Machado de Assis e Miguel de Cervantes, por exemplo. E esse espaço deve ser ampliado. O acervo de literatura, a gente está compondo ele agora, né? E a intenção é que os servidores possam doar este acervo, né? A gente tem a intenção de divulgar uma campanha para doação e é um acervo na área de literatura, incluindo romance, ficção, é, investigação policial, poesia, poema. Qualquer pessoa que trabalha no Minicom Pode pedir livros emprestados na biblioteca. Se não tiver aqui, o pedido é feito a outras unidades, nos demais ministérios ou até mesmo no legislativo e no judiciário. Mas nesse caso, é preciso ser servidor. E vale uma lembrança, a biblioteca mudou de lugar. Agora funciona no segundo andar do edifício anexo. E tem mais novidade a caminho. Livros novos devem chegar aqui. Este ano, é, provavelmente, nós estaremos soltando um edital para renovação do acervo. O edital vai ser a contratação de um livreiro e ele vai fornecer anualmente é, as publicações que nós, forem, nós formos pedindo durante o ano. O espaço não é apenas para os livros. Quem quiser pode estudar no local. São três baias no mais absoluto silêncio. É possível também fazer pesquisas online. São três computadores com acesso à internet. Aqui conta com a tranquilidade do, do ambiente, né? o silêncio e tudo mais, então acaba se tornando uma opção bem boa para se você quer aperfeiçoar algum lado, alguma área. Né? Mas é muito bom, é calmo, bem climatizado, é muito bom para a gente poder passar esse tempo estudando.